Fala, galera! Por aqui eu, professor Marcos Enes, o Mostrando a Química, com mais uma Dica Enem para você. Na Dica Enem de hoje, eu vou falar rapidinho, já que a gente está nessa pegada de função inorgânica e entrando mais especificamente em bases e puxando um pouco para soluções. Como é que a gente faz cálculo de pH com solução de uma base? Com a solução de um ácido, a gente acha a concentração de íons H+, e aí, a partir da concentração de íons H+, você faz pH igual a menos log de H+, e acha o valor do pH. beleza Mas e quando a solução é básica? Aí você precisa seguir esse passo a passo aqui. ó Primeiro, o que você vai fazer quando quiser achar um pH de uma solução que foi feita com uma base? Primeiro, você vai fazer a dissociação dessa base, para quê? Para achar a concentração de íons hidróxido beleza ou de hidroxilas. Depois, você vai fazer o cálculo do pOH pH, galera, é o menos log de H é o potencial hidrogeniônico. E o POH é o potencial hidroxiliônico. Então é muito parecido com pH, só que agora o íon de referência vai ser a hidroxila, o OH-, beleza? Então pOH é menos log de OH-. A referência aqui é o íon. Hidróxido, então você pega a concentração de OH- e tira o menos log, ou log de 1 sobre a concentração de OH-. Dá na mesma. Tranquilo? Beleza. E aí por último você vai aplicar a relação entre pH e pOH. mostrando. eu não lembro. Está aqui ó. pH mais pOH é igual a 14. Foi? Beleza. Vamos lá, um exemplo então para você. Eu tenho aqui uma solução de hidróxido de cálcio, uma de base, beleza? A base que tem duas hidroxilas. E aí você tem uma concentração dessa solução a 0,01 mol por litro. Um dado importante é que o log de 2 é igual a 0,3. Por que eu vou usar o log de 2? Calma, não fica desesperado, não. deixa para você usar o log na hora que você precisar. Então, Primeiro eu vou fazer a dissociação dessa base para achar a concentração de íons hidróxido. Antes de se dissociar, a concentração dessa base é 0,01. A proporção é de 1... Quando ela se dissocia para 1 um de cálcio e 2 de íons hidróxido, beleza? Então, quando esse 0,1 um se dissocia, o que vai acontecer aqui é eu vou ter 0,01 mol por litro de cálcio e o dobro de hidroxila. 0,02 mols por litro de hidroxila, ou seja, 0,02, 2 vezes 10A, Menos 2 mols por litro só de íons hidróxido, beleza? Bom, achei a concentração de hidroxila. É isso aqui o que realmente me interessa para poder passarmos para a próxima parte. Vamos lá. Então, cálculo de pOH, segundo passo. O pOH é o menos log da concentração de hidroxilas. Então, eu vou aplicar o menos log naquela concentração, menos log de 0,02, ou seja, menos log de 2 vezes 10 a menos 2. Filhão, aqui você tem o log de A vezes B, certo? Log de A vezes B é log de A mais log de B. Como eu tenho um sinal de menos na frente, isso aqui ó, vai acabar ficando assim, ó, menos log de 2 menos log de 10 a menos 2. Tranquilão? Então, aqui, ó, log de 2, opa, foi dado, é 0,3. E menos log de 10 a menos 2. Quando você tem 10 elevado a algum número log de 10 na base 10, esse número cai para frente e log de 10 na base 10 é igual a 1. Então aqui eu tenho 2 menos menos 2, vai dar mais 2, menos 0,3, concorda comigo? Então vai ficar 2 menos 0,3, certo? Vai dar quanto? 1,7. Então esse log aqui já dá direto. 1,7. Opa, acabei de achar o pOH. Isso aqui ó é o pOH da solução que a gente está trabalhando. Opa, beleza, mas não acabou. Você quer achar o pH. E aí você aplica essa relação aqui: pH mais pOH é igual a 14. Espera aí. Se pH mais pOH é igual a 14, 14 menos o pH me dá o valor do pOH, beleza? Ou, se eu quero achar o pH, 14 menos o pOH. Me dá o valor do pH. E é exatamente o que a gente quer. Então, 14 menos o valor do pH que a gente achou, ó, 14 eu tenho, tá aqui. pH eu tenho, eu quero descobrir o valor de. tá aqui. Quero descobrir o valor do pH. Então, nosso pH é igual a quanto? 14 menos 1,7 vai dar 12,3. Então, nosso pH é igual a 12,3. pH não tem uma unidade, né? Um número adimensional, tá aí. Nosso pH é igual a 12,3. Solução extremamente alcalina, pH muito maior do que 7. Beleza? Vou dar aquele espaço para você tirar o seu print. Printa aí, beleza? Pessoal, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês. Não se esqueça, se inscreve lá no meu canal, cara, Química do Monstro. Lá você encontra várias aulas e várias dicas para o Enem também. Agora, quer material? Quer aula completa? Quer podcast? Quer mapa mental? Quer exercício? Cara, Bioexplica. Entra lá na nossa plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar um material recheado de informação e de exercício. Enfim, tudo que você precisa para poder trabalhar e chegar um pouquinho mais perto